Fala nação, muito boa noite a todos, a gente vai falar sobre as principais notícias que acontecem no Flamengo, então já quero que você assista esse vídeo, a gente vai falar sobre Dorival Júnior que, né, que mandou aí uma mensagem para do Flamengo e o pessoal da Jovem Pan vai aí falar sobre Dorival Júnior, né? então já quero que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, inscreve agora, deixa aquele like mais no vídeo, ativa o sininho para você não perder nada, tá bom? Compartilha para galera, muito importante, tá bom? Então já vamos para vídeo tem um treinador aqui que falou pra mim assim... É, não pode jogar Roger Guedes com o Yuri Roberto. Primeiro são dois caras aí que tá ali, não é grande gênero, mas é o que a gente tem. Mas pode jogar Leão, Natel e Mosquito. Muito legal isso. Ah, não dá pra jogar Gabigol e Pedro, mas dá pra jogar Leão, Natel e Mosquito. Nada contra a carreira dos dois, eu tô falando assim. Os melhores, dá pra jogar junto, fazer um caldo melhor... Eu quero ver agora esse, esse senhor aí, lá no Flamengo, dizer que não pode jogar Pedro e Gabigol. Antes de apontar, enfim, o que eu, que eu acho sobre isso, só que ele, o, esse, esse tema que o Vampeta puxou, ele é engraçadíssimo, porque eu já vi dois técnicos no Brasil, dois, dois, assim, de primeira linha, em clubes diferentes, no Cruzeiro e depois no Flamengo, com dificuldade para encaixar o Arrascaeta no time e ele... No Cruzeiro, ele andou ficando no banco uma, uma fase lá e tal, porque... Ah, não dá para jogar junto o Rascaeta, acho que o Thiago Neves, o Ricardinho, enfim. E aí o tempo mostrou que não era bem assim, né? Eu fico um maluco da vida. Aí você pega o Jorge Jesus, fez um trabalho maravilhoso no Flamengo, né? Ele ganhou a Libertadores que ninguém acreditava. O, o River tava dando um baile no Flamengo. Sim. Em cinco minutos, em três minutos, muda tudo. Parece que sobrou. Aí tem coisas também que a gente tem que... Né? Tudo bem, cada um com sua diretoria. É, não parecia ser irmão. Né? o campeonato francês, a Liga da França lá, não presta, não ganha o Liga cada os um caras mandam embora. tá fazendo isso lá direto, né? Aí você pega aqui, o Dorival... A gente falou do Dorival, né? O Dorival tá ali, ele ganha... A Copa do Brasil e a Libertadores. Aí foi questionado porque não foi com supremacia total. Era a supremacia toda. Não é um jogo só. E a Libertadores. Ah, foi o um Atlético Paranaense lá no Equador. Ganhou. Botou no currículo, foi campeão. Deu o título. É, a gente brinca aqui com o próprio Pilhar. Aí o Pilhá falou, mas Rogério, você não fez o Flamengo jogar como. Tinha sido campeão brasileiro. É difícil pra caramba conquistar as coisas. Dorival. Ah, o Dorival poderia ter perdido o título pro Corinthians na disputa de pênalti. Não é nada fácil ganhar. Aí você pega o Vitor Pereira, né? é a opção do Flamengo, mas eu fico analisando tudo, o conjunto geral da obra. Você já dá a oportunidade pro Vitor Pereira disputar sete títulos... Sete, também vai disputar sete títulos na temporada. Ele tem agora no primeiro semestre, já tem já de cara o Campeonato Carioca, ele tem a Supercopa do Brasil, né? Fala, e a Super, é, é A Recopa é Sul-Americana. Já logo três possibilidades no primeiro semestre, né? Mundial. E o Mundial de Clubes, quatro. Mundial de Clubes, exatamente. Onde o Dorival poderia estar sentado nessa cadeira... E ter esse estado todos porque o Flamengo, ele, ele é favorito. Ganhar o Campeonato Carioca, mais um título, é, você... Só tem um título que se ele perder, ele não recebe crítica, que é o, o, que mundial. É o mundial. O Mundial. o resto... E ah, para então. final. Não, e um ele vai pegar o Palmeiras. para final. Não, e um ele vai pegar o Palmeiras, que é o vai concorrente lá. direto. Sim. Que é o concorrente vai direto lá. que briga com o Flamengo nas últimas, nas últimas temporadas, junto com o Atlético Mineiro que teve... Uma temporada pass... essa temporada dessa opcionante. Quer dizer, aí, para o segundo semestre, ele tem Libertadores, Copa do Brasil Brasileiro, aonde o Dorival poderia estar tá sentado nessa cadeira e se consolidar mais ainda com aquele trabalho que a gente fala aqui dos treinadores brasileiros. Dorival acaba desempregado, está desempregado, o cara que ganhou dois títulos... Não ia, aí, os caras falaram, não importa a forma, o Jorge Jesus, por que passou pano pro Jorge Jesus contra o River? Foi, foi uma final impecável? Quem sofreu mais, Donival Júnior contra o Atlético Paranaense ou o Jorge Jesus contra o River Preto O Flamengo foi dominado pelo River. E, e o Jorge Jesus ganhou o título, não deu? E, e o Donival também ganhou o título. E no Brasileiro jogou muito bem. É, o Brasileiro, é o Brasileiro. Cara, os caras falam que o Flamengo foi dominado, um baile do River. Cara, eu não vi isso não, mano. Eu não vi isso não. Eu vi o Flamengo, o River Plate no primeiro tempo, jogou bem mas nos contra-ataques. Teve as melhores chances. Mas no segundo tempo, o Flamengo jogou muito bem. Muito bem mesmo. Inclusive fez dois gols foi o gol da virada e foi campeão da Libertadores. da... Ah, para de chorar, vocês... Não, mas o Dorival, o Flamengo é, não teve a supremacia total diante do Atlético Paranaense, nem diante do Corinthians. O João Jesus teve a supremacia na final contra o River? Não. Foi em dois casos, dois casos lá, o Pineda, é Pineda que zagueiro, né? Pinola. Pinola, Sim. aquele cara tá sendo o melhor em campo, daqui a pouco ele fala, Gabigol saque, que vem Foi? dois minutos. O, o Gabigol tá uma apagadíssimo. É, é, o Gabigol, ninguém estava pegando a bola, estava dando o River... E se o se o que jogou aqui no, no, no São Paulo foi pro Atlético o atacante lá o ele não é Prato. se ele não é já matava o jogo ele teve um contra ataque ele estava quatro contra um Pegaram ele podia passar a bola para qualquer um foi. Que nem o, o gol da Argentina ontem ele chuta o gol a bola vai para fora então tem nesse detalhe Pô, o cara ganhou o título agora se aí ó, ó. É opinião, aqui é direito do Flamengo, a gente quer um que domine tudo e não queremos o Dorival, é o direito dos caras. Mas estou falando, se você pegar como se foi ganho a, a Libertadores pelo Flamengo com o Jorge Jesus e como foi ganho pelo Dorival Júnior, o Flamengo sofreu contra o Emelec. Aquilo foi um roubo lá. Assim. É, a gente hum, fala as coisas né? e as, e as pessoas, Emelec. felizmente, né? Pedro, as pessoas comentam e informam um até. É, o Mano Menezes fez o nível 4 em Portugal. E leva mais ou menos dois meses. E para completar a informação, na mesma turma que fez o nível 4, o professor Abel Ferreira. Para ilustrar... Um comentário do Dorival Júnior, que ele participou do programa Seleções por TV, e falou justamente sobre a defasagem dos técnicos brasileiros. Tá aí, abre aspas. Eu não vejo treinador brasileiro com essa defasagem que todo li. mundo comenta. Desde 2013 que eu saio para observar trabalhos aí fora. Eu vou ser muito sincero. Eu não vi nada diferente daquilo que se implantava dentro do país. Algumas variações, sim, mas nada que chamasse tanta atenção. Nós temos que entender, eles, europeus, passaram a se preocupar e estudar em futebol há mais de 30 anos. Fecha aspas, Bruno Prado. Não, ele, existe hoje, sim, um, o técnico brasileiro hoje ele não tem mercado lá fora mesmo. Acho que independente dos cursos, eles não... acho que não tem nenhum time que fala, não, eu queria muito chamar esse cara, mas eu não posso porque ele não pode trabalhar aqui por, por causa de curso, enfim, de regulamentação. Tá aí, ação, esse foi o vídeo do canal, né, o pessoal da Jamba falando sobre Dorival Júnior, né, para mim Dorival Júnior foi muito bem no Flamengo, né, depois daquele... Aquele negócio todo com o Paulo Souza, aquele negócio todo, né, sendo, sendo, é, desconstruído, né, pelo Paulo Souza, veio o Dorival, arrumou a casa, montou um timaço, botou o time para jogar, Eu lembro que no começo do Dorival, lá em julho, o Dorival foi muito bem, cara, já começou, começou perdendo, mas depois ganhou, depois voltou a jogar, ganhar jogos, mas também perdeu os dois jogos contra o Atlético, né? É, mas, pra mim, o Dorival foi muito bem. Eu sei que não lá no começo, mas pra mim, no começo ele foi até bem, mas no final da temporada eu acho que ele não foi bem, porque não jogou nada contra o Corinthians, não jogou nada contra o Atlético Paranaense, mesmo com o Atlético Paranaense um a menos. O Dorival não jogou nada. né? Quer dizer, o Dorival não foi bem. né? Mas pra mim, foi um ótimo, tre... foi um ótimo técnico aí que precisa muito ser respeitado no Flamengo. Então é isso. Quero que você se inscreva no canal. Deixe o teu like. Ative o sininho pra você não perder nada. Ou compartilhar pra galera. É muito importante. Bom, valeu. Fui.